a Aposentadoria não tem muito sentido, porque para formar o salário de 1, um, é necessário 10. Então ela conta sempre com a mão de obra atual, pagando a aposentadoria de um Em base, né? É um terror isso, porque não tem como se manter. Como é que vai ser no futuro, então? É necessário 10 pessoas trabalhando para uma só se aposentar, ou mais pessoas. Então não tem muita lógica. E quem vai trabalhar para essas 10 que vão pagar a, da geração anterior? então não tem muito sentido isso agora a fórmula não sei é, não pensei nisso ainda mas deveriam se formar um, um pensadores se reunirem aí, aí e ver o que vai fazer né o pessoal trabalhar até uma certa idade e parar uma certa idade também é, mas é difícil você imaginar a vida com todo mundo parado quem vai sustentar essa gente toda aí é foda